Muitas vezes na sociedade a gente acaba por reprimir muitas coisas nossas por questões estruturais, por questões de preconceito, transfobia. E na cultura é o espaço onde a gente acaba por externalizar isso uma, assim, uma total magnitude, sabe? Eu percebo muito o impacto de autoestima. Falar sobre o que eu faço no audiovisual tem muito de levar realmente esse lugar dessa empatia. Porque acho que parte de uma questão muito lógica a questão da humanidade, né? Como o corpo trans é um corpo que não está inserido socialmente, né, dentro de qualquer tipo de processo de vivência, a gente tem essa agilidade de ser uma forma de viver, uma, uma sede de ser quem a gente é e de estar tá aqui viva. A perrota começou uns 13 anos atrás, enquanto estilista. E aí eu começo fazendo um estudo, né, um, um processo de identidade de gênero, identidade é, profissional, pensando toda hora, eu tô assim, eu tô muito é, afirmando né, esse processo de descoberta mesmo de si. E aí eu venho também num questionamento também assim. Como é que eu vou fazer um produto que não seja concorrência da indústria? Porque eu quero abrir uma outra, uma outra aba, outras possibilidades de existência, de produção. Meu nome é brasileiro, né? Graciela Guarani. Na certidão, é Graciela Pereira de Souza. E o meu nome de batismo é Kuniapotururu. Eu sou do Mato Grosso do Sul, que é um lugar extremamente racista, né, preconceituoso, né? Eu, eu nasci e me criei na aldeia Jaguapiru e a aldeia é um lugar assim de fronteira, né, onde existem é, problemas assim muito grandes né, na questão de, de sobrevivência mesmo de povos indígenas ali na região. E eu comecei muito nesse lugar também de oficina. Foi uma iniciativa realmente da gente, né, enquanto juventude, desse lugar, para realmente a gente poder né, trabalhar de alguma forma a, a nossa visão. Né, então, construções de imaginários que a gente é, via né, e a gente almejava. Então, muito um conceito assim novo, apesar de saber. Né, de a gente tem televisão, sempre teve, mas eu nunca tinha pegado numa câmera, por exemplo. Né. Então, eu comecei muito nesse princípio de sentir a percepção da construção da imagem né? e o que, que ela traz né? e o que, que ela representa. Né? A cultura Ballroom nasceu em Nova York. As Balls eram, eu acredito que até hoje, um espaço de realização de uma fantasia. Então eram as pessoas que elas eram completamente negligenciadas e esquecidas pela sociedade. E as balls eram um momento, era um espaço onde elas se viam reais, onde elas se viam vivas. Acho que é a, a, a melhor definição. a minha categoria que eu comecei né, na cultura foi Runway, tradução de filme. O pessoal acha que às vezes é só mas não, você precisa é, apresentar confiança. Tem os pivôs dentro do runway, que é aquele que você para, né? você gira. Então, você tem que manter né, todo o corpo bem duro. Pisa, pisa, para, pose. É uma categoria que ela me ajudou muito é, no meu caminhar, me ajudou muito a me sentir mais confiante, né? porque o, o runway ele, ele te mostra como é que você... Como é que você fica confortável na vida mesmo, sabe? De você andar com, com o pescoço, é, assim, amostra, com o queixo erguido. Você dominar o seu próprio corpo e mostrar para as pessoas que você é dona de si. Eu acabo que sou expulsa da minha casa, venho parar na moradia da Unicamp. E aí a gente começa a trazer discussões, rodas importantes de conversa aqui, e aí o lugar já começa automaticamente a se tornar um espaço de acolhimento. Pessoas que precisavam ter essa, essa troca a respeito do nosso gênero, ó, de me ver enquanto gênero, de estar tá habitando esse lugar. E aí acaba-se também construindo uma rede por conta disso, né? uma rede de apoio, uma rede de afeto. Eu chego no Ateliê em 2016 pra 2017, assim. E encontro a Vicenta e me questiono, assim, né? Tipo, que figura é essa, né? Essa trava careca. Eu vi o trabalho dela com a moda, querendo ou não, é, a gente que, que é travesti, né? Que são as pessoas trans, a gente tem essa coisa do, da imagem, né? Então, eu sempre tive isso no meu corpo. E foi a partir daí que a gente... Foi entendendo o nosso processo político também e de atuação dentro do, do território aqui da, do campus, da universidade, na universidade. É uma negociação estar aqui nesse espaço, sabe? Né? A partir desse espaço que eu entendo que o meu corpo é possível, é a partir desse espaço e desse processo artístico que eu me compreendo também enquanto artista. A gente vem numa constância no país onde tudo é nichado, né? tudo é setorizado, tudo é um lugarzinho de tudo, né? E eu tenho refletido muito sobre isso, né? Isso, de uma certa forma, é muito estigmatizador, né? A partir do momento que a gente pensa, né? De, de, de expandir, de naturalizar o que o que a gente faz no cinema, né? Que pode ser é, acessado por pessoas universais, que não seja só nicho, né? E para poder mostrar isso em imagens, eu gosto muito de trabalhar com, essa, com esse lado otimista de, de ser humano, de indivíduo, de gente, sabe? Questões que aproximem as pessoas, né? Essa produção foi um copilado né, de um movimento onde a gente colocasse né, a arte indígena né, como forma de subversão. E que a arte ela tem muito isso, né, que traz essas possibilidades de desconstrução primeiro, né, para a gente poder construir uma perspectiva, uma realidade né, que imprima também né, esse universo dos povos indígenas como uma possibilidade. É uma forma também de trazer né, uma desmistificação né, desse corpo indígena. Começaram a vir nessas, as responsabilidades de olhar para esses corpos, olhar para as demandas individuais e como que a gente abraça essas demandas, como que a gente cuida dessas demandas. Esse daqui foi um um workshop que a Bonnie estava passando por, por uma situação e a gente estava pensando em como a gente conseguia gerar renda para ela. Foi, foi um workshop muito gostoso de, de desenvolver. A gente conseguiu juntar uma graninha para a Bonnie e valeu muito a pena. O nosso compromisso é de expandir a cultura para a periferia. Porque se a cultura fala de corpos marginalizados, corpos vulnerabilizados, a gente precisa levantar esse nosso compromisso, a gente precisa ressaltar muito isso também acaba virando uma plataforma para outros artistas. Como aconteceu comigo, conseguir construir o teu processo enquanto pessoa, autonomia. Então, entender um espaço público enquanto construção de potência, enquanto plataforma, né? isso foi muito importante. E ter a oportunidade de poder viver esse processo é muito importante para as pessoas, principalmente para as pessoas que são lidas enquanto corpos abjetas. Hoje em dia a gente é um coletivo, né, um espaço de construção de tecnologia travesti e que também se utilizam dessa tecnologia social para estar existindo. Né. A gente reforça muito a necessidade de ter cada vez mais pessoas pretas na cultura e pessoas trans. E hoje a Mutata está aí, né, com essa responsabilidade até hoje muito latente né, de devolver a cultura para a periferia, potencializar esses corpos periféricos. A arte, ela... a gente tem exemplos muito claros, assim, principalmente no Brasil, né, de como a arte ela pode ser poderosa. Né? E para isso eu deixo assim, esse convite ou esse desafio, seja o que for, né, para estar tá acessando, não só né, a questão do cinema do audiovisual porque a gente está espalhada aí por todo canto né <risos>